Estamos em conversa com o um rapaz que eu chamo tipicamente também Bacon, um rapaz que faz muito sucesso. É, Jovem dos é o fundador também do grupo, um rapaz que na verdade dá o que falar. Canta mais um pouquinho Dynink. Tema, tema, tema. Tô pra malar, tô pra malar, tô pra malar com turistas. Pra tá sair a bom preço, interessado, pode Nem né, Baila como escreve até flow de raiz Eu sou pra Congo de raiz, não do vaza Congo me sinto wish Ai. É carga bruta nesse beat Boa de uiz não vai entender nada Pega a ilhas da paz Esses estão o sair a bom preço Interessado pode vir Depois tem de bambalando os quanzas Não essa balena Que colo lá vou lá pra bala capa 2 sair a 500 mas mesmo assim ninguém vai é. lhe comprar Vai profeta é fraco demais esse solto lhe oferece, é mesmo assim povo dali nega. negado Se não canta nada, esse tropa só faz barulho Por isso não lhe carro na seleção Dos kuduristas, o duro nunca tá estragado Como é que tu quer é mecânico? che isso é palhaçada Acho que a raiz se contou, por isso é que a flores já não brilham No duro ninguém me gela, nem que você vire conchilheira O nequinha dele é por debaixo, as palanquinhas Esses ali acabaram mas no sucesso dele é um velho chinês Pra mim é pra frente e vai mudar. São muitos anos de batalha. Não é que os contas fecharem porta. Desta vez vamos andar da janela. Porque também queremos chegar lá. Singue trolomba se vendo o gueto. Você é o Kudur só fazer Você só faz riros ou pint. Tudo pelo estilo Kuduru. Essa tropa tá mandando duro. O capinha perca a Essas tolas da Tequilap. Interessado podem ver. é fraco e fraquinho. no cadeira louco no estilo. Por que estamos pra malhar. Então vem, sugar, me é cepa da pilha. Vem pra sugar, me é cepa da pilha. A batalha é da. Uh, uh, no 8, 12, 30, de 12h30. Vem cá, Topa malá, topa malá, topa malá com os Topa malá, topa malá, topa malá com os Pra sair a bom preço, interessado, pode vir. Vai, Gazilha, O escuro, falou em DC, Papa 12:30, de Maria, o Bolo Santo, a que vão, pra todas essas tropas, toda outra capa olá o Curitiba, os capuchos da UGP, os trabalhos de CBN, os DP tornativos, projeto de bem longe. Tá sair a bom preço, interessado pode vir.